É, então, a gente juntou as imagens, alguns textos, enfim, trocas que aconteceram no festival para compartilhar com vocês aqui, é, e, e a gente vai compartilhar agora, tá? Então, o festival é um festival que está acontecendo agora até dezembro, ele está sendo montado ao longo dos meses, então, tem eventos que ainda não estão no calendário, que vão ser adicionados nos próximos meses, né, é, a gente assistiu todos os eventos de setembro para poder resumir aqui para vocês e para o nosso conhecimento coletivo. É a primeira edição, tá? Então, a gente está pegando bem no começo e a gente é parceiro, na verdade, nesse festival. Ele está sendo organizado pelo Centro de Inovação dos DT6, que é, um, é uma ONG, na verdade, recém-criada nos Estados Unidos. Tem menos de um ano que ela foi oficializada como um centro de trocas né, do mundo inteiro sobre estratégias e, e como é que o TTC ele pode, é, ele pode deixar de é, seguir aquele modelo original e ele pode ser, é, servir em vários contextos, né, de várias formas, e também para chamar atenção que ele já faz isso, enfim, tem TTCs voltados, é, todos os TTCs em área urbana né, são voltados para moradia adequada, moradia preço acessível, mas tem TTCs com uma área comercial, tem TTCs com, é, com trabalhos de, de agricultura, tem TTCs que trabalham é, é, em, através do, do formato de, de é, é, colab moradia colaborativa, enfim, tem vários tipos de, de, de inovação que estão acontecendo, também tem países que estão aplicando leis para estimular o TTC, enfim. Então, a ideia é um centro que estude tudo isso. E também o, o CHIC, que é uma organização europeia né, que procura incentivar a moradia sustentável e, e inclusiva. Então, os dois se juntaram para promover esse festival, que é uma série de eventos né, é, em vários cantos do mundo. A gente vai ter um agora em setembro, desculpa, em outubro, no dia 21, que é um evento também vinculado ao Outubro Urbano, da ONU Habitat, que vai ser uma parceria entre nós, do Brasil, e o TTC de Porto Rico, para falar sobre o modelo na América Latina, nas favelas, nos assentamentos informais. Então, isso tudo faz parte desse festival, tá bom? É, e é, isso eu acho que é super relevante, porque às vezes vocês não estão participando por acharem que, enfim, é inglês, mas hum, os, os eventos eles estão em várias línguas, é, e todos estão com tradução simultânea espanhol, francês e inglês é, alguns a gente está através da, da parceria com, com o projeto TTC aqui no Brasil a gente está conseguindo é, interpretação simultânea né é, através de parceiros na PUC é, inclusive o evento que, que eu mediei no, no, agora em setembro que a gente vai estar tá falando sobre é, entre os outros que vão, vamos falar agora e finalmente no, o festival vai continuar até dezembro, mas escolheram o dia 29 de outubro para ser o primeiro dia mundial dos TT6. Então, a Neide mandou um vídeo maravilhoso da Carol, que é uma moradora do Esperança, falando desse dia. A gente vai começar a divulgar nas redes sociais. É, chamando as pessoas para participarem, então seria bem bacana se todas as suas instituições planejassem alguma ação nas redes sociais de vocês no dia 29 de outubro, para mostrar que vocês fazem parte do projeto TTC, enfim, que vocês estão participando desse primeiro dia mundial. É basicamente, no dia 29, a, a proposta é realmente, né, é, é um são posts, vídeos nas redes sociais, é, essa é a ação desse primeiro ano, né? Mas é a primeira vez que estamos realizando esse dia mundial dos TTCs. E o que eu acho pessoalmente muito bacana desse movimento todo é que a gente vê que é realmente o momento que o TTC está é, virando, virando uma ferramenta global, assim, de, de reconhecidamente global, né? Porque ela nasceu nos Estados Unidos no movimento dos direitos civis há mais de 50 anos, ela foi se espalhando de uma forma bastante silenciosa, assim, as pessoas foram adaptando, incorporando, e foi só nos últimos anos que teve um reconhecimento que, que a, a, o instrumento já está em tantos lugares e, e começaram a valorizar isso e reconhecer que não é uma ferramenta de um lugar, é uma ferramenta que, que serve é, em muitos contextos. Tá? É de aqui Só para que todos saibam que no site do festival tem uma página onde todos os eventos já realizados que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje, vocês podem assistir, tá? Esse primeiro aqui, que é o que eu mediei, é, eles ele têm em português, tá? Então, vocês podem assistir esse lá no site. Eu vou colocar o link aqui no chat. Os outros, é, é, os outros estão em espanhol, francês e inglês, tá bom? Lá no site, é isso. Meu nome é Maria Fernanda, também sou, sou parte do projeto... E vou falar agora um pouquinho do, é, da sessão que aconteceu no dia 13 de setembro, é, a sessão Combinando o TTC com Outros Modelos de Propriedade Coletiva. É, nessa sessão, é, a gente teve a presença de representantes de três CTCs diferentes, um dos Estados Unidos, um do Canadá e um da Alemanha. Esses três CTCs eles trabalham com cooperativas ou outras formas de organização coletiva, mas de modos um pouquinho diferentes. É, o Lopes Community Land Trust é um TTC localizado no, no estado de Washington, nos Estados Unidos, e tem atualmente seis comunidades. É, essas comunidades são construídas desde o zero, com a mão de obra de voluntários e de futuros moradores do TTC. E, e para cada comunidade depois é criada uma cooperativa. Então são seis é, comunidades que eles têm, cada uma com uma cooperativa é, independente da outra e os moradores então eles compram uma ação da cooperativa ao invés de comprar a casa a unidade habitacional em si e é através de um contrato de ocupação que a segurança da posse desses moradores é garantida no caso do do Milton Park Community Land Trust que fica é, no Quebec é, no Canadá é, é uma história um pouco diferente porque o Milton Park é um dos bairros mais antigos e característicos é, da cidade e lá pelos, pelos anos 60, 70, com, com a falta de manutenção dos apartamentos, dos edifícios, é, começaram a surgir planos assim para reformar os edifícios, até demolir alguns e construir edifícios novos no lugar. E isso ia tornar os apartamentos mais caros e gentrificar a região. Então, é, os moradores se mobilizaram e criaram o TTC, que é uma área, na verdade, de seis quadras, é, e, e tem um total de 600, 600 e pouco uh, apartamentos e uns 1.500 moradores. Então, a TTC é bem grande e é considerada, na verdade, a maior cooperativa habitacional da América do Norte. E o que é especial nesse TTC é que os membros não são os indivíduos, as pessoas em si, e sim as 25 cooperativas e organizações sem fins lucrativos uh, criadas por eles. Então, essas 25 organizações cooperativas elas assinaram uma declaração de copropriedade, que é basicamente o que regula o TTC e garante essa posse coletiva tanto da terra quanto dos edifícios. E os moradores eles são inquilinos, eles não são os donos dos apartamentos, então eles também não podem vender o, o seu apartamento. E aí tem o caso do uh, Stadtbodenstiftung, que é um TTC, o primeiro TTC da Alemanha, fica em Berlim, ele foi criado há mais ou menos um ou dois meses, só que ele ainda não tem nenhum projeto pronto, eles estão em fase de negociações, tentando conseguir é, uma doação de um edifício, é, ou venda por um preço por um preço mais baixo, e o objetivo desse TTC é, é tirar a terra do mercado e garantir que ela seja usada para o bem comum. É, só, é, o que ele faz é buscar organizações parceiras, principalmente cooperativas ou organizações similares, e que queiram arrendar os futuros edifícios ou casas do TTC e administrar essas moradias. Então, o papel do TTC aqui é ser o proprietário da terra, tirar essa terra do mercado e, e garantir que a cooperativa esteja realmente atuando para o bem comum, tanto dos moradores, garantindo a moradia economicamente acessível, quanto da comunidade em torno do TTC, é, do bairro, enfim. E... É, em Berlim, existe uma rede muito forte, bem consolidada, de atores que são envolvidos nessa luta pela moradia, contra a especulação imobiliária. Então, é nessa rede que o TTC está buscando contatos e parceiros para administrar os seus futuros é, edifícios e casas. É, então, assim resumindo, mais ou menos são três projetos bem diferentes, em contextos também completamente diferentes, com histórias diferentes mas que buscam essa propriedade coletiva tanto da terra quanto das moradias. É, é isso, só para a próxima sessão. Bom, acho que sou eu que vou, vou falar dessa sessão. É, bom... No dia 14 de setembro aconteceu, então, esse webinário com o um tema é, de como o TTC equilibra o crescimento em escala com a mobilização comunitária. É, bom, na verdade, aqui a ideia era problematizar um pouco a visão de que o TTC é tão mais bem-sucedido quanto maior ele for, quanto mais imóveis ele abranger, né? E, na verdade, tentando trazer um pouco uma perspectiva de que também é muito relevante o impacto dele para a mobilização comunitária, o impacto dele na vida dos indivíduos, dos moradores que optam por esse modelo de gestão da terra. Né? É, bom, então, esse encontro foi dividido mais ou menos em três momentos. O primeiro momento para pensar é, especificamente o empoderamento comunitário, o segundo momento para pensar essa questão da escala, essa questão da dimensão, do tamanho dos TTCs, e um terceiro momento exatamente para buscar refletir como uh, uh, é, trazer esses dois elementos em equilíbrio para os modelos de TTC né, que vierem a ser implementados. Então, em relação ao empoderamento, empoderamento comunitário, foi destacada a vocação desde a origem do TTC, né, que como Tereza falou, se dá... É, com o movimento negro norte-americano no âmbito da luta pelos direitos civis e a vocação do TTC é, desde sempre para esse empoderamento, para esse fortalecimento comunitário. A importância né, decisiva de envolver a comunidade em todas as discussões sobre o território e a gestão, então de garantir é, que as pessoas tenham de fato voz e protagonismo na definição dos rumos do seu território e também a importância de fornecer as ferramentas adequadas para que todo mundo possa de fato participar então, esse é um aspecto importante, porque não basta simplesmente você perguntar para uma pessoa o que, é que ela acha do TTC, né? Você precisa dar todas as ferramentas para que ela possa compreender, de fato, o modelo, inclusive o modelo em comparação com outras alternativas que nós temos, por exemplo, disponíveis no Brasil, para que, então, ela possa opinar e possa participar. Então, esse, essa, essa ideia de fornecer as ferramentas uh, é muito importante e foi muito destacada no evento, né? Bom, no segundo momento, que se pensou exatamente essa dimensão da escala, foi muito interessante a participação do pessoal de Porto Rico, né? que é o nosso exemplo mais próximo, digamos assim, de um TTC que é, é, é aplicado numa área de um assentamento informal consolidado, enfim, com histórico de sucesso na América Latina, e foi muito interessante que quem começou a destacar que o impacto dos TTCs ele não deve ser medido pelo seu tamanho, pela quantidade de casas que ele abranja, mas sim pelo envolvimento da comunidade e o potencial de transformação na vida dos moradores, foi exatamente a representante de Porto Rico. Né? Porto Rico é um TTC que conta com mais de 2 mil é, famílias, né? mais de 2 mil imóveis, então um TTC bastante grande, mas na visão deles esse não é o ponto principal. Né? O ponto principal é exatamente essa capacidade de transformação, esse grau de envolvimento da comunidade. E isso é muito importante quando a gente pensa aqui na, na, no nosso projeto, né? na nossa, no nosso passinho aqui de formiga no Rio de Janeiro, quando a gente está é, trabalhando com comunidades em torno de 50, 70 famílias, comunidades bastante pequenas, é, e num primeiro momento a gente pode achar que isso não vai fazer diferença, que vai ser muito pequenininho, e aí na verdade essa... Uh, reflexão desse evento vem trazer um, esse ânimo para a gente, né? De que realmente o impacto não deve ser medido pelo tamanho, mas sim uh, pelo envolvimento comunitário, pelo potencial de transformação do TTC. E, por fim, no terceiro momento, que estava exatamente tentando uh, relacionar esses dois pontos, né? O empoderamento comunitário e a escala do TTC o que esteve de mais relevante para trazer aqui para vocês é o reforço de três fatores que precisam estar na base da criação de qualquer TTC, né? Então, o acesso à terra, garantia desse acesso à terra formalizado, o protagonismo dos moradores nas decisões e a gestão comunitária, né? a gestão coletiva, que é algo que a gente vem aí desenhando ao longo dos anos, enfim, e buscando implementar. É, então, esses foram os pontos principais desse evento do dia 14 do nove, como a Tereza destacou, ele está disponível uh, para ser assistido no site do, do, do evento, né, a Tereza acabou de botar aqui no chat o link de todos os eventos do, do festival, e quem quiser assistir e saber um pouco mais, foi um excelente debate. Pode ir para o próximo. Pessoal, boa tarde, é... Vou apresentar aqui a sessão do dia 23. Como vocês devem ter percebido, a gente se dividiu, né? Para ver, cada um ver uma sessão, para a gente tentar absorver o máximo do festival. E essa sessão do dia 23 foi basicamente um intercâmbio entre diferentes TTCs no mundo, né? O primeiro deles é o Champlain CLT, que é um TTC que fica na cidade de Burlington, nos Estados Unidos. O Champlain é o maior TTC do mundo, é um TTC... É que ele abriga mais ou menos 10% da população é, do município de Burlington e inclusive está se expandindo para outros municípios, está saindo do limite de um município, então o TTC, numa escala gigantesca, é, ele tem atualmente 550 casas que estão dentro do TTC e são casas de diferentes tipos, né? casas multifamiliares, casas individuais, apartamentos para aluguel, enfim, existe uma série de, de tipos diferentes de casas dentro do TTC é, e, recentemente, eles estão com um foco muito interessante é na questão dos moradores de rua, tentando abrigar cada vez mais essa população, trazer para dentro do TTC e dar condições para eles se manterem né, dentro do, das moradias que o TTC provê. O segundo TTC que participou fica em, é, em Bruxelas, né? é o Brussels CLT, na capital da Bélgica, e ele surgiu em 2013 com, uma crise, com um cenário de crise habitacional em Bruxelas. Então, é, não, não, não havia habitação suficiente para todo mundo, Bruxelas é uma, é uma capital super cara. as pessoas não, não tinham condições de acessar a moradia. Então, de uns tempos para cá, cada vez mais o modelo TTC vem ganhando confiança e apresentando uma solução para esse problema da, do acesso à moradia. Né? Ele é o primeiro TTC que surgiu na Europa continental, né? fora da Inglaterra, e desde então vem crescendo com, com bastante rapidez. Hoje já tem mais de 100 casas dentro desse TTC. E, por fim, participou também o TTC de Londres, né? é, que é um TTC que já está enfim, já está em operação há algum tempo é, e que hoje tem mais de 230 casas dentro do TTC em dois projetos diferentes, então o TTC que está localizado em dois lugares diferentes de Londres. Então esses foram os participantes desses três, o Champlain é o TTC mais clássico, que exige há mais tempo, e no evento a gente tratou eles trataram né, de dois pontos fundamentais, o primeiro deles é a questão do financiamento, né, dos tt como a Tarsila já acabou comentando um pouco, é, mas uma coisa para a gente ter em mente antes de entrar para o que foi discutido em si é que esses TTCs 6 eles, eles funcionam numa dinâmica bastante diferente do que a gente pensa para cá, né? São TTCs muito focados na construção de moradias, então são TTCs que eles eles buscam comprar terras, comprar grandes parcelas de terras, para construir moradias e vender essas moradias ou alugar a preços acessíveis. Então, essa é basicamente a missão desses TTCs. Então, é uma atividade muito custosa mesmo. Então, uma das maiores desafios que esses TTCs enfrentam é obter financiamento para essa construção habitacional contínua. E o principal é, ator que, que financia esse tipo de atividade é o poder público. né? Então, esses TTCs eles colocaram que a maior parte da renda que eles, que eles têm vem do governo, seja do governo local, seja do governo federal, é, e é importantíssimo esse apoio, é, enfim, político, né? um apoio que precisa ser construído constantemente, ser mobilizado constantemente, é, especialmente quando muda-se o governo, muda-se a orientação do governo. Né? Mas um outro tema que também foi tratado é que é da necessidade de diversificar esse financiamento. Então, é importante não depender totalmente do Estado, então sempre buscar outros agentes que podem estar financiando a atividade desses TTCs, como, por exemplo, organizações internacionais, como, por exemplo, doadores individuais. Existe hoje uma discussão sobre investidores é, que, que trabalham com uma preocupação social, ou seja, que investem sabendo que não vão obter tanto retorno, mas tendo em vista o interesse social daquele tipo de atividade. Então, é mais ou menos isso que foi discutido nessa questão do financiamento desses TTCs. E um outro ponto que foi debatido é sobre a questão da mobilização comunitária, ou seja, como manter uma participação ativa da comunidade quando o TTC cresce, né? como, como a gente ouviu um pouco da, da Tarsila. É, isso é, um, é uma dificuldade que está muito presente no TTC lá de Champlain, que eu comentei que é o maior TTC do mundo, e cada vez mais eles estão num processo de crescimento. Então, como é que eles vão manter né, a mobilização comunitária, a comunidade engajada na gestão territorial desse TTC? Uma das coisas bem interessantes que, que a representante desse TTC falou é que é muito importante, primeiro, dar condições para as pessoas participarem do conselho, por exemplo, do TTC, não só abrir vagas para as pessoas se inscreverem, concorrerem a uma cadeira no conselho, mas também fazer oficinas, fazer um trabalho de base, de capacitar as pessoas, os moradores, a terem as condições para participar desse conselho. E, além disso, como é importante você ter outras iniciativas comunitárias além do TTC, como hortas, como projetos culturais, como espaços recreativos, ou seja, existe uma série de atividades lá no TTC de Champlain é, que são atividades de mobilização comunitária, mas que não são centradas totalmente no TTC, e isso é importante para gerar um senso de comunidade mais amplo. Né? Então, todas essas iniciativas são apoiadas pelo TTC, e isso ajuda a manter um senso de coletividade e de pertencimento. É... A questão da governança tripartite é importante, né? esses são TTCs que trabalham nesse modelo clássico, né? que, em que o conselho é composto por um terço de moradores, um terço de vizinhos e um terço de técnicos e pessoas que representam o interesse público geral. Então, isso é um elemento importante para você ter uma diversidade nessa gestão, e, por fim, eles trataram de um tema também de como engajar grupos mais vulneráveis, ou seja, pessoas imigrantes, pessoas que viviam em condição de rua, é, pessoas com, muito pobres, então isso é uma das preocupações desses TTCs também. É, o, bom, é, primeiro a gente teve uma apresentação sobre o CHIC, que como a Tereza é, já falou, é um dos organizadores do festival. E em português significa moradia sustentável para cidades inclusivas e coesas. E é um projeto europeu que visa apoiar a implementação de TTCs nos países é, da região noroeste da Europa, é, que é que é uma região que vem sofrendo muito com a crise habitacional, são os países do Reino Unido, da França, da Alemanha, da Bélgica. E durante a fase inicial do projeto, o Chique apoiou e investiu em quatro TTCs é, na França, na Bélgica e no Reino Unido, com o objetivo de testar um modelo, criar uma política tanto local quanto, quanto regional e nacional de, de apoio e de financiamento, e também para facilitar a criação de um ambiente regulatório nesses países. É, agora o CHIC está é, apoiando outros quatro projetos que ainda estão em fase inicial, que é na Holanda, na Alemanha, na Escócia e na Irlanda. É, bom, depois a gente escutou um pouquinho sobre cada país, como estão como andando os CTCs é, nesses países que já têm projetos estabelecidos e na Inglaterra foi bem interessante ver que os TTCs já se tornaram uma opção normal de moradia, não é né, mais algo totalmente des, é, desconhecido, diferente. É uma pessoa, uma opção a mais que as pessoas têm na hora de escolher onde vão morar. E para que isso acontecesse, para que o movimento se estabelecesse é, no país, foi muito importante é, ter uma forte rede de apoio, que na Inglaterra é a CLT Network. E é, Já os representantes da Bélgica, eles enfatizaram bastante é, que, o, é, que os futuros residentes do, de cada TTC participam de todas as etapas do projeto e que os moradores do bairro também têm um forte envolvimento. O que foi é, legal e interessante de escutar é que na cidade de, de Gantes, de é, o TTC realizou uma pesquisa com os moradores do bairro, e descobriu que havia uma necessidade de um supermercado. Então, agora, em abril desse ano, eh, o TTC abriu inaugurou um supermercado dentro do da, né, da, da terra, do terreno do TTC, e esse supermercado ele tem dois preços, tem um preço normal e um preço social com 30% de desconto, eh, que eu imagino que talvez seja eh, para os moradores do TTC. né? E na França... A situação também é interessante porque lá existe uma lei onde todas as cidades grandes é, têm que ter por, pelo menos 20% das moradias subsidiadas, senão o município paga uma multa e, e é levado bem a sério. É, no caso de Paris, as famílias de baixa renda então conseguem é, morar nesses apartamentos de aluguel subsidiados pelo governo, mas com os preços é, da moradia subindo cada vez mais, as famílias de classe média já não tem mais como arcar com os custos da moradia. Então, eles ficam nesse, nesse limbo, eles não têm acesso às moradias subsidiadas pelo governo, não tem nenhum, é, nenhum apoio para eles, e eles não conseguem arcar com os custos de uma moradia né, no, no mercado normal. Então, elas acabam deixando Paris, principalmente quando tem um, dois filhos, e o objetivo do TTC em Paris é permitir esse acesso à moradia famílias de classe média, além também de possibilitar as famílias de baixa renda de sair desse aluguel eh, subsidiado e de ter a sua casa própria. E outro fato interessante também é que o, o governo apoia bastante o movimento na França e um exemplo é que o Banco Nacional oferece um financiamento a longo prazo eh, para que o TTC compre eh, edifícios ou construa reforme moradias... E isso facilita bastante a aquisição né, de, de apartamentos e casas. E, como eu falei antes, tem novos projetos em, em outros países da Europa, são projetos em fase inicial, muitos um ainda não, não tem nenhum TTC estabelecido, estão lidando com regulamentação, buscando formas de adquirir terreno, enfim. Eu só queria trazer algumas informações interessantes sobre cada caso. É, primeiro, em Berlim, 85% da população vive de aluguel. São pouquíssimas as pessoas que, que têm uma casa própria e, e algo que é, em geral, na Alemanha também é, é muito comum. Mas em Berlim, com, com a situação, é, a crise habitacional é um nível assim muito mais alto que no resto do país. É, já na Holanda, o TTC, o movimento do TTC está muito ligado com a ideia da, da economia donuts da economia da, da rosquinha que é um modelo que considera que a economia só é próspera quando todas as bases sociais são atendidas sem ultrapassar nenhum limite ecológico. É, na Espanha, existem alguns projetos co colaborativos em Barcelona entre a Câmara Municipal e Organizações Centro-Lucrativos e Cooperativas Habitacionais, que não são exatamente TTCs, mas que têm vários aspectos similares. Então, ficou até essa pergunta assim, é, na apresentação comum. E aí, será que a gente pode considerar isso um TTC ou não? E algo que vem mais de cima, uma, uma ação que, que é feita pela cidade de Barcelona, né? Então, ficou essa, essa questão né, na apresentação para a gente é, refletir. E, bom, é basicamente isso. O movimento está bem forte em muitos países europeus, bem consolidado, com, muitas vezes com o apoio do governo, e está crescendo cada vez mais, se expandindo para outros países, e, e é muito bacana ver, ver esse desenvolvimento, né? É isso. Beleza, obrigada. É, eu vou apresentar essa sessão porque, inclusive, é aqui eu participei, né, como mediadora. Então, é, ela foi focada em como construir uma comunidade amada, né? Nesse aspecto emotivo dos Tt e quem introduziu o evento foi o reverendo John Whitfield, que é esse senhor em cima aí à direita, na imagem, é, que é um, é um reverendo, um pastor é, do, enfim, ligado ao movimento de direitos civis, que conheceu Martin Luther King e que está nesse movimento por TT6 e outros há muitas décadas. E ele fez uma fala inicial, é, é, enfim, muito emocionante, que deu um tom é, ao evento, é, enfim, foi, deu um tom de sensibilidade que, que foi, enfim, ao longo do evento todo foi sentido. Né? E aí as falas, é, refletindo sobre as falas do reverendo, foram a Rásia, do TTC de Londres, que é a primeira pessoa que vocês estão vendo aí à esquerda, é, o, o Gert que é do TTC de Bruxelas, que é aquele mesmo TTC que a gente teve Joaquim, né, participando no ano passado ou mais cedo, né, alguns meses atrás aqui do nosso da nossa plenária, a Mariolga que é uma assistente social do TTC do Cânio, Martim é Martin Penha no San Juan, Porto Rico, e o Jason que é esse esse rapaz do Grounded Solutions. Na verdade, o Jason ele nascido e criado no TTC é num TTC emblemático dos Estados Unidos, que é o TTC do Dudley Street, que é aquele de Boston, que é o único nos Estados Unidos que tem direito, cedido pela, pelo município, de é, domínio eminente. É, então, aqui, inclusive, o TTC onde ele foi criado é dono de metade do bairro de Dudley Street hoje em dia. É, e é um TTC extremamente diverso, que tem papel para pessoas de várias etnias, enfim. Então, esses são todos os TTCs que têm uma característica de inclusão, né? é, de se preocupar muito com a inclusão. Então, o evento ele foi focado exatamente nesse ponto da inclusão. Então, as perguntas que a gente colocou foram perguntas tipo, quais são, qual o seu público... Como é que vocês trabalham para ampliar esse público? Como é que vocês garantem a, a inclusão, né? Em geral, de forma bem geral, assim, jovens, os idosos, etnias diferentes, refugiados, é, pessoas recém-chegadas, pessoas antigas no bairro. Então, foi uma reflexão muito bacana. Eu recomendo assistirem ainda mais por termos a tradução no português do evento. Aqui algumas falas deles, né? A Rasia fa falando do foco nas necessidades no, no TTC de Londres, nas necessidades coletivas. É, ela chamou a questão da importância de pensar globalmente os TTCs, da importância de construir uma relação de confiança com os moradores. Né? São muitas coisas, lições que a gente conhece pelo trabalho no Rio, né? que todo, todo mundo aqui é, do projeto conhece bem. Mas a gente viu repetido em várias falas no, ao longo do festival. É, a importância de entender os traumas e de desigualdades que afetam os grupos vulneráveis e o desafio do TTC de combater o individualismo, né? E aí o Gerd, que é Bruxelas, né? Que foi falado agora há pouco, que é o primeiro TTC, né? O Felipe explicou o primeiro TTC em continente europeu, é, ele falou que o TTC lá começou, enfim, começa como uma solução habitacional, mas logo eles percebiam o potencial do fortalecimento comunitário. O próprio Geert ele tinha 15 anos de trabalho e de mobilização em torno de moradia acessível quando ele foi conhecer o caso do Burlington em no Vermont, nos Estados Unidos. E ele ficou super empolgado, eles conseguiram ir lá conhecer pessoalmente e foi a partir dessa experiência que eles criaram o, o TTC é, de, de Bruxelas. É, enfim, ele fala da, do, do foco na questão da diversidade dentro do TTC. O TTC de Bruxelas tem uma característica de ter sido criado pelos moradores, né? quer dizer, ele é um TTC desses que é uma organização que, né, que é criada para prover moradia onde não tinha necessariamente é, e, e é estimulado, no caso deles, pelo governo, né, que ajuda... É, é, é, com os recursos financeiros, mas assim mesmo eles tiveram um trabalho desde o primeiro momento de que quem ia entrar como morador estivesse em processo de construção, como a gente ouviu, como o Joaquim contou para a gente, né? é, até lembrou a Neide, o caso do Esperança, na época que a gente fez, a, a, a, eles estiveram com a gente na plenária. É, enfim, falou da questão da confiança, a garantia de moradia acessível como ferramenta poderosa para reduzir a desigualdade, e aí a Marionga do Cânio, né, do Porto Rico, falou muito sobre o é, fortalecimento da, solidari da solidariedade e identidade na comunidade, a questão da memória coletiva que o TTC ajuda a preservar, a educação popular como meio de inclusão, integração, eles têm um trabalho muito forte no cânio da juventude, os jovens votam nas assembleias, eu acho que a partir dos 13 anos, talvez em algumas áreas da comunidade, até antes, e eles têm até uma escola de liderança, né, para estimular novas lideranças a surgirem, é, e a comunidade precisa fazer parte da gestão, né? ela lembrou muito esse, essa questão. E, finalmente, o Jason... Que nem eu falei, ele, ele é nascido e criado num TTC, do, do Dudley Street, mas, em Boston, mas ele hoje faz parte, ele ajudou inclusive a fundar o Grounded Solutions, que é uma rede nacional nos Estados Unidos que trabalha com moradia, né, acessível em geral, mas enfim, a história dele é muito interessante porque ele se envolveu, ele contou como ele era um, uma criança né, no TTC, e os adultos chamavam eles, os jovens, para alguma atividade lúdica, divertida. E a partir dali eles estavam lá jogando bola, fazer alguma atividade, e eles ouviam os adultos falando do TTC, porque os adultos estavam lá se organizando. E aí ele ouvia aquilo, e ele e os outros jovens começaram a prestar atenção, porque era a comunidade deles, e eles começaram a aprender. Então ele foi... Ele, foi, ele aprendeu ali dentro do TTC como ser mobilizador e até hoje ele trabalha com isso, ajudando TTCs no país inteiro. É, enfim, as colocações dele, que quando a comunidade está diante de uma ameaça, ela se mobiliza, que é importante esses momentos de, de mobilização, a importância da diversidade cultural, racial e étnica, né? o Dudley Street é extremamente diverso, né? e o desafio da representatividade é a... E das responsabilidades do Conselho, né? A gente falou muito dos desafios também nesse evento e o risco de corrupção dos valores do movimento dos TT6. Isso foi no momento final onde a gente teve uma troca para falar de quais riscos as pessoas vinham, quais onde, em que sentido o movimento dos TT6 não está conseguindo construir uma comunidade amada. E aí ele levantou questões de algumas entidades que vêm utilizando o nome TTC mas quando não é um TTC de fato. Então, isso já traz aí até um, um risco que é interessante a gente considerar no nosso caso. Agora eu passo a palavra. Bom, então, é, dentro dessa pluralidade de eventos e de temas que a gente trouxe aqui para vocês, né, a partir dessas, dessas falas, enfim, que a gente destacou e dessa, desse resumo de cada um, dos eventos que aconteceram ao longo do mês de setembro, a gente queria trazer algumas lições principais né, dessas experiências para o nosso TTC, para o nosso TTC aqui do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Né? Alguns pontos para a gente, para levantar a bola para o debate, para depois ouvir de vocês o que, que vocês acham sobre isso, enfim, para a gente dialogar um pouquinho. Então, o primeiro ponto é a importância dos apoiadores e da organização em rede para o TTC, né? então a importância de que não sejam experiências isoladas, enfim, com dificuldades de conexão, a ideia é realmente a criação de redes. O segundo ponto, uh, a, a, o reforço da flexibilidade, da versatilidade do modelo do TTC, que ficou muito claro pelos formatos diversos de organização que foram apresentados nesses eventos ao longo uh, do mês de setembro, né? Então tem TTCs que são cooperativas e a pessoa não adquire a casa, adquire ações da cooperativa. Tem outros TTCs que uh, a instituição aluga as casas, então os moradores não são proprietários. Tem outros TTCs que operam mais ou menos como a gente é, pretende fazer aqui no Brasil, em que se é, separa a construção, a terra das construções e você estabelece um direito de propriedade. Uh, ou um outro direito real em relação a, a, a esse território para os moradores e também para a pessoa jurídica, então esses vários formatos de organização trazem um pouco o reforço do que a gente já fala aqui há muito tempo sobre a flexibilidade e a versatilidade uh, do TTC para o mundo. Né? Bom, o terceiro ponto é fica claro para a gente que a importância do TTC não deve ser medida pelo seu tamanho, pela quantidade de casas que estão ali dentro da gestão do TTC, mas sim pelo grau do envolvimento comunitário e o potencial de transformação no modelo na vida de cada morador, de cada pessoa. Né? Então, valorizar uh, esse potencial, essa relação que é construída individualmente com os moradores e coletivamente com a comunidade, em detrimento do número de casas ou da área do terreno ocupada ou não pelo TTC, né? Uma, outra, uma outra lição importante que fica para a gente vem dos fatores básicos né, que foram ditos para a criação de um TTC. Então, a garantia do acesso à terra, o protagonismo dos moradores e a gestão comunitária, a gestão coletiva. Né? Então, para além daquelas características básicas que a gente já conversou aqui, que passam pela separação entre a propriedade da terra e das construções, passam pelo, é, é, pelo direito de... de de entrar ou não no TTC, a gente tem esse tripé aqui dos fatores básicos para a criação de um TTC, que são realmente fundamentais para a gente pensar o nosso modelo também. Pode passar, Tereza? Bom, e aqui mais uns pontinhos para fechar e para é, ajudar a gente a pensar junto aqui algumas reflexões. A importância da diversidade de fontes de financiamento para um TTC, é claro, né, com a devida, o devido uh, cuidado que o Felipe teve ao dizer que a, a, a, os eventos que trouxeram esse ponto estavam muito relacionados a um modelo de TTC, que é bem diferente do que a gente pensa aqui para o Brasil, mas ainda assim é, a gente sabe que é muito ruim depender só de uma possibilidade de financiamento, e aí quando a gente fala de financiamento aqui é não só para formalizar o TTC, mas também para manter a sua estrutura administrativa mínima, né? então isso tem que estar tá na nossa cabeça, isso tem que estar tá em mente. Um ponto do, importante em relação aos desafios do, dos TTCs na atualidade, a questão do combate ao individualismo, esse é um ponto que a gente já conversou também em diversos momentos, essa ideologia da casa própria, que traz em si essa ideia da propriedade individual e muitas vezes da mercadorização dessa, dessa, desse imóvel, mercadorização dessa moradia. Então, é um desafio romper com essa lógica que está aí disseminada na nossa sociedade, né? É, um outro ponto é a importância da construção de relações de confiança com os moradores e apoiadores, então é muito importante que o processo todo do TTC seja pautado em relações de confiança e essas relações só se estabelecem com o tempo, né? esse é mais um dos motivos pelos quais o TTC não é um projeto de curto prazo, não é algo para ser feito em um mês, em dois ou em cinco, é um projeto de médio e longo prazo, para garantir toda a mobilização, todo o estabelecimento dessas relações de confiança, que vão ser imprescindíveis para a manutenção do TTC perpetuamente, né? para manutenção em médio e longo prazo. Um outro ponto é a importância da educação popular e da memória coletiva, que foi trazida aí pelo pessoal de Porto Rico, e é uma coisa que se encaixa muito bem no histórico das nossas favelas, né? em especial. Então essa dimensão, esse resgate da dimensão da memória, de fazer esse trabalho é, que, por exemplo, o pessoal do ITERD fez no Trapicheiros e agora também está é, fazendo um pouco no Esperança, que são duas das nossas comunidades pilotos, acho que é fundamental, né, e o TTC reforçar esse sentido da memória coletiva é realmente muito importante. E por fim, essa importância de garantir a diversidade dentro do TTC, né, então... É, é, ter aí algumas medidas, eventualmente, que possam, é, é, não necessariamente garantir, mas facilitar a manutenção dessa diversidade dentro do TTC, considerando aqui um modelo de TTC numa área já consolidada, que a gente sabe que costuma ser bastante diversa. Né? Bom, então foram esses os pontos que a gente listou, a partir da nossa, da nossa leitura, da nossa apreensão dos conteúdos aí, dos eventos do Festival dos TTCs. E a gente queria um pouquinho abrir a palavra, né? para a gente só não ficar falando... Ah, antes de abrir a palavra, nós temos aqui... É, a Tereza já falou rapidamente, mas vamos falar mais um pouquinho sobre o evento do projeto do TTC. Tereza, você quer falar? Ah, eu falei um pouquinho no início, mas... Você que sabe. Ah, então, então, então eu sigo. Posso falar, tá? É só para convidar, na verdade, todos e todas aqui, é que ainda no âmbito do Festival dos TTCs, que, como eu disse, começou no início de setembro e vai se estender até o mês de dezembro desse ano, no próximo Muito mês, quer dizer, no próximo não, nesse mês de outubro, daqui a duas semanas exatamente, nós vamos ter um evento é, aqui do Projeto TTC uh, em conjunto com o pessoal de Porto Rico, do Canho Martim Penha, para conversar um pouquinho sobre o termo territorial coletivo na América Latina, né? promovendo esse diálogo das experiências entre Brasil e Porto Rico. Então, nós vamos ter a participação de moradores e lideranças comunitárias envolvidas com os dois projetos. Aqui pelo, uh, pelo Rio de Janeiro, a gente vai ter a Dona Penha, a gente vai ter o Ricardo, que está aqui também conversando, a gente vai ter a Tereza. Então vai ser muito legal, a gente vai tentar apresentar essa nossa experiência de vários ângulos, né? É, é, do nosso ângulo aqui da coordenação do projeto, do ângulo dos apoiadores representados pelo Ricardo e do ângulo também das lideranças comunitárias representadas uh, pela Dona Penha. Então vai ser um evento muito muito interessante, a gente vai conversar sobre os desafios para o futuro para o futuro dos TTCs, né, aqui na América Latina, já que aqui ainda é um movimento muito incipiente, que nós estamos aí lutando para disseminar, para construir, e a gente quer muito contar com a presença de vocês. A gente tem um Google de um Google Forms para inscrição. Eu imagino que todo mundo aqui já tenha recebido por e-mail, mas eu acho que o Felipe de repente pode postar aqui no chat ou Maria o Google Forms, né? E aí, quem quiser já se inscreve, preenche o formulário para receber o link e participar desse evento. O evento vai ser em português e espanhol, mas vai ter tradução nas duas línguas. Então, quem não entender espanhol vai poder acompanhar o evento 100% em português e vice-versa, né? O pessoal de Porto Rico que eventualmente não compreendeu o português vai poder acompanhar o evento 100% em espanhol. E a gente quer muito contar com vocês. É, para esse evento, que, como a Teresa falou, está inscrito no circuito urbano, né? esse movimento da ONU Habitat, no mês de outubro, uh, e também nesse movimento do Center for CLT Innovation, do Centro de Inovação dos TTCs, é, que vai aí culminar com o Dia Internacional dos TT6, no dia 29 de outubro. Tá bom? Então, dado esse informe aí, na verdade, aqui é um pouco as perspectivas futuras desse, desse evento, né? com a nossa participação, e vão rolar outros debates. Então, quem não pôde participar, mas agora está com interesse de acompanhar, só entra na página e aí vai ter acesso lá a toda a programação, todos os eventos que estão programados para os próximos meses. É, então, agora sim, eu queria passar a palavra para vocês...